Em 1965, houve o desmembramento né, da província Santa Cruz de Minas, em que aqui no Rio Grande do Sul né, houve assim um movimento. Frei Bruno, Frei Eugênio, mais alguns freis que estavam estudando essa questão, principalmente duas questões, a distância e também né, a questão da cultura. Eram os dois, vamos dizer assim, é, motivos fortes para o desmembramento. Né? é claro que para nós aqui do Rio Grande do Sul, nós já estávamos prevendo assim, um aperto financeiro muito grande, porque a província Santa Cruz ela era sustentada pelos freios holandeses. Então, eles tinham, assim, uma ajuda muito grande da, da, da Holanda. Isso é no, no desmembramento, né? Vamos dizer assim, popularmente falando, a nossa vaquinha é fica de pouco leite, viu? Enquanto que a vaca né? a holandesa estava né? dando muito leite. Então, tudo isso, certamente, foi pensado, foi refletido, foi analisado e foi assumido com risco. Então, em 60, em 1965, houve essa separação, esse rompimento. Não, vamos dizer assim, conflitivo, mas inclusive houve opção. Dos freios, que eram professos e padres, eles podiam optar ou para Minas ou para o Rio Grande do Sul. Como os mineiros também, os freis holandeses eles tinham né essa possibilidade de poder vamos dizer assim é, escolher que inclusive o frei Gregório ficou aqui no sul né ficou conosco né o frei Adriano ficou conosco mas o Adriano ainda não era daquela turma fundadora ele mais estava mais envolvido aqui do RS né na província São Francisco de Assis nós como estudantes nós não tínhamos muita, vamos dizer assim, influência. Também não tinha muita discussão sobre isso. Isso era mais entre os professos né, e os freis padres. Então, né, ali eles procuravam sempre ver, analisar, e o processo aconteceu. Né? Que os mineiros, minha turma inclusive, noviciado, ainda veio fazer o noviciado aqui no sul. Mas nós já não fomos mais fazer a teologia, né? a filosofia e a teologia lá em, em Minas, né? Ou melhor, era a teologia, a filosofia ainda se fazia em Alto Filho. Então depois a gente ia para Minas, já não aconteceu mais. Né? Então ficaram lá e nós aqui. Da minha turma éramos é, o Frei Harry, o Frei ah, Pedrinho, né? que ficaram irmãos, né? E depois nós tivemos quatro, foi Arno Rexigel, Frei Osmar Maumann, Frei João Sulzbach e eu, Frei José.